não dá bola para diploma, para esse tipo de coisa, e tem muita gente falando, ah, o fim do diploma, o fim do não sei o que, cara, o diploma não é uma questão de mercado, o mercado sempre valorizou as pessoas como nós valorizamos os encanadores, essa é uma metáfora que eu uso faz tempo, quando você chama um encanador, você nunca pede para ele, escuta, é, cadê teu curso técnico? É, mas que curso de encanador que você fez? Você está entendendo que para os problemas práticos, é... nós somos práticos. Então, por exemplo, deu pau no encanamento da tua cozinha. Você basicamente faz a mesma coisa que as empresas deveriam estar fazendo com mais força. Que é o seguinte, o que, que você faz? Você procura no mercado, ou seja, quem está mais bem posicionado. Você vai digitar no Google encanador, cidade tal ou bairro tal. Se não tá, você já fala, pô, esse é um desconectado, não, não, não vai ter WhatsApp, não vai me atender, não vai passar cartão, né? é um invisível digital. E a segunda coisa, você vai pedir recomendação. A gente resolve no 102% dos problemas da nossa vida dessa maneira, através de recomendação e a primeira coisa que aparece no Google. Então, é, é indicação. E aí, quando a pessoa chega, se ela é fera, você nunca vai perguntar: escuta, amigão, mas cadê teu diploma aí do, de encanador Master Blaster? Você vai fazer três perguntas a pessoa. A primeira pergunta é: tem solução para o meu problema? E a pessoa fala: sim, estourou tal vedação, não sei o que, não sei o que lá. Pergunta dois: Quanto custa? Vai te custar tanto. E a terceira, você resolve agora. Você consegue matar esse problema agora? Sim, se ele fizer isso, ele é um puta encanador, vai ganhar dinheiro o resto da vida. É, e isso vale para absolutamente qualquer profissão. Aí você deve estar se perguntando assim, tá, entendi, a gente quer quem mate problema. Pois é, mas aí o problema de grande parte das empresas é, é que elas não sabem explicitar de forma muito... É, sabe? Elas não conseguem explicitar qual que é o vazamento do encanamento. Então, elas falam o seguinte, ah, eu tô, eu tô precisando contratar alguém bom pra minha empresa. Tá uma, bom no quê? Qual, qual o problema que você tá querendo... Qual, qual o problema que você quer matar? Não, eu preciso de uma pessoa criativa. Mas pra criar o quê? O que, que você tá tentando resolver, afinal de contas? Perceba que a gente escreve as vagas de trabalho sem descrever problemas. A gente, consegue, a gente escreve, em vez da gente colocar o seguinte, cano furado, a gente escreve as vagas de trabalho pedindo credenciais vagas. Então começa por esse problema, tá entendendo? As empresas de tecnologia, elas já são muito mais espertas nesse tipo de coisa. Elas falam, olha, eu preciso pessoa que saiba fazer esse negócio aqui. E aí elas são normalmente um pouco mais felizes nas contratações. Quanto mais, quanto menos a gente tem a pergunta certa, aquela história da pergunta, e fala, cara, eu quero um copo com essas especificações, que ele sabe fabricar? A pessoa fala assim, sim, vai custar tanto, eu te entrego em dois dias todo mundo será feliz, todo mundo. A pessoa que sabe quanto vai ganhar e você sabe exatamente o copo que você vai receber. Então, parte do problema é que a gente pede pelos diplomas e não chama os bons encanadores para as nossas empresas. O segundo grande problema está no seguinte. É... Então, é o seguinte, essas cenas, eu acho que elas continuarão acontecendo, eu já vou explicar o porquê, que sempre terá, se o pessoal acha assim, ah, então, nossa, o Google vai entrar no mercado de educação, vai entrar a Amazon e não sei o que lá, e vai ser o fim das universidades outras neiras que nem o negócio do fim do varejo físico, tá? Vai ter universidade daqui a 700 anos. Já vou explicar para vocês o porquê. Mas o X da questão que pode mudar tudo é a partir da hora que a gente conseguir enxergar as tarefas a serem feitas nas empresas de forma mais objetiva. Então, parte do problema está nas empresas e não no mercado educacional, está no mercado. Porque como é que pode, ano após ano, gente, olha, olha onde é que está o gap dessa história. Ano após ano, você pega pesquisa atrás de pesquisa, as empresas falando assim, meu maior desafio é encontrar gente boa. Aí você pega e fala com os profissionais, qual que é o maior desafio? Meu maior desafio é encontrar oportunidade de trabalho. Peraí, mas como é que as empresas, todas elas falam que elas estão atrás de gente e as, as pessoas falam que elas não encontram empresas? É um problema de match, é um problema de Tinder, é um problema de conexão, tá entendendo? Só que de um lado, as pessoas, elas buscam capacitações vagas e as empresas, elas notificam buscas vagas. Então, o que está que faltando? Está faltando algoritmo. Para ter algoritmo, tem que ter objetividade. Então, perceba que a objetividade, ela começa é, a aparecer nas plataformas. O que, que eu estou chamando de plataformas? Os fivers da vida, uh, as plataformas, os get ninjas da vida, que você fala o seguinte, o que, que eu quero? Eu quero alguém que legende esse vídeo. quando eu pago? 5 dólares. A pessoa fala, saquei, vou lá e pego a tarefa. Se as empresas conseguissem tangibilizar um pouco mais as demandas delas... Por exemplo, eu quando preciso legendar vídeo, eu entro em qualquer uma dessas plataformas, pago lá 5, 10 dólares, dane-se a formação que a pessoa tem, dane-se. No final eu quero saber se o vídeo está legendado e quantas estrelinhas que ela tem de avaliação, tá entendendo? A gente nunca pede para olhar a CNH do motorista do Uber, a gente nunca pede uh, os antecedentes criminais, a gente confia na plataforma. Então estão faltando plataformas, estão faltando algoritmos, por que, que eu estou mostrando esse tipo de coisa? Porque a partir da hora que a gente consegue olhar vaga de trabalho e o que, que a pessoa sabe fazer, é, o que, que ela sabe matar de problema, a coisa fica imensamente mais fácil, imensamente mais fácil. Então, por exemplo, no meu caso, no meu caso foi importantíssimo, teve um determinado período da minha vida que eu fazia um pouco de aula, então eu dava aula em mestrado, MBA, não sei o quê, um pouco de consultoria e dava umas palestras aqui a colar e tudo mais. Então, qual que era o problema de algoritmo? O problema é que as pessoas não conseguiam sacar direito o que, que eu fazia, no que, que eu era bom de fato. Tá entendendo? Era um problema de algoritmo, porque as pessoas falavam assim: que, aparentemente o Arthur entende de, de inovação, de tecnologia, dessas coisas, mas era um problema de algoritmo. A partir da hora que eu enxuguei tudo isso e falei o seguinte: palestra, inovação. O mercado falou, entendi, legal, agora eu consigo conectar toda vez que eu tenho um evento, quer dizer, toda vez não, mas uma parte minúscula dos eventos que acontecem, é, ter uma chance maior do Gildo ou alguém falar, ah, a gente precisa de uma palestra de inovação, essas duas palavras-chave se encaixam e elas lembram do meu nome. É uma questão de algoritmo, uma questão de você concatenar, que veja, por que eu estou mostrando Netflix? Netflix tem um catálogo monumental, Quais conteúdos serão mais vistos? Aqueles que se mostrarem mais pertinentes para o algoritmo. Isso vale para as nossas empresas, para os nossos negócios. A gente tem que encontrar jeitos de subir na busca orgânica da cabeça das pessoas que compram o que a gente faz. Não sei se eu estou sendo claro o suficiente aqui, mas se você tem uma agência, se você faz assessoria de imprensa, se você não importa, o teu negócio depende de ranqueamento na cabeça das pessoas, ranqueamento é seja por é, tecnologia ou seja na cabeça de fato, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Então nós temos que ter as hashtags certas, hashtags eu estou dizendo. É conseguir ser lembrado, facilmente lembrado, nós temos que ser é, facilmente encontrados, né? Então um dos dramas do mercado de educação é isso, a gente não entrega hashtags explícitas para o aluno, então ele fala, ele é formado em administração, o que, que isso quer dizer na prática? Nada. Ah, ela é, você está entendendo? É, por que, que médico consegue ser mais bem remunerado? Porque médico, você fala o que o que esse cara faz? Ele desentope teu coração. Bingo, isso é um problema. Eu pago para isso. E outra, é um problema grave, é um problema que me mata. Então eu pago essa pessoa. Agora, o que, que essa pessoa é? Ah, ele é um criativo de agência. O que, que isso quer dizer na prática? Eu não tenho a menor ideia. Não consigo tangibilizar. Não consigo aterrizar num valor... É uma coisa abstrata, tá entendendo? Quanto mais abstrata a entrega, mais esquisita fica essa relação. Então, o que pode revolucionar esse mercado da educação é conseguir fugir desses termos vagos e conseguir melhorar essa coisa.